Fala pessoal, Alexandre Nogueira, hoje como eu falei eu vou voltar apenas em datas especiais hoje é uma data interessante, não está aparecendo para todo mundo ainda mas é o, o lançamento do super carrinho do Mercado Livre e dá uma navegada aqui para vocês verem algumas coisas eu estava comprando aqui um, um, um teclado, né? então eu vim olhar esse teclado aqui é parecido com o que eu tenho, eu gosto então ele já aparece aqui do lado do comprar, adicionar ao carrinho o carrinho aparece aqui na parte de cima então adicionei o carrinho, ele diz que ele adicionou, tá certo? Antes o carrinho vazio fica assim, ó, tá? Então aí eu vou no carrinho, ele vai me mostrar salvar para depois, ele entra nos salvos, então é tipo um favoritos. Ele coloca aqui é, o envio estimado para o endereço que eu tenho registrado de recebimento já, certo? E quanto que fica o valor aqui estimado desse, desse frete. Aí uma dúvida que a gente tem é se, se ah, passou de 120, vai ativar o frete grátis ou não. E como que está sendo feito o cálculo. Ó, vou pegar um outro produto aqui, vou adicionar o carrinho. Tá? Então o frete estava dando 14. Vamos olhar agora quanto que ele ficou. Ele está dando 30, então estão somando um frete no outro. Mas aqui, eu não sei se é por questão de, de, de condução de cadastro. Eu vou pegar até um produto que não é frete grátis aqui. Ó. Esse aqui de novo, que é parecido o carrinho, não sei se é por causa de condução do cadastro. Ele fala que é por causa do Mercado Pontos. O frete é grátis, então independente de onde vá sair, o frete é grátis. Ah, eu posso ter pego os mesmos fornecedores? Posso, posso ter pego os mesmos fornecedores. Então vamos mudar. Vou pegar lá o ICAS ó, do doce, beleza, adicionado ao carrinho. Vou tirar um desses aqui Pra o valor fica mais baixo até eles não entrarem, ó, mas continua grátis aqui. Então, se eles forem realmente manter isso, é interessante, né até lojistas que não têm o frete grátis vão ser valorizado o frete grátis. Como que eles vão cobrar, se eles vão manter o 60, 40, não sei informar, tipo assim, ah, mas eu não estava dando frete grátis, ele vai me cobrar mesmo assim os 40%? Não sei. Ah, eu não estava dando frete grátis e o meu produto era abaixo de 120, ele vai me cobrar o, o, o frete? Não sei também, acredito que não, porque não é uma escolha nossa dar esse frete grátis, sim uma escolha deles, tá? Que, que tenha esse frete grátis ali. Ah, vou adicionar mais produtos aqui, adicionar um produto de R$900,00, ó. Aí ele já passou a me cobrar um frete de R$9,90, tá? Que eu acredito que é só do, da, do tanque de tinta, ó. Quer tá ver? Eu, eu vou escolher várias coisas aqui, vou deixar só ele, ó. Tá vendo? Então esses R$9,90 é desse tanque de tinta. Qual o critério que ele usou para me dar frete grátis lá e agora aqui não me dá frete grátis? Não sei te falar, é lógico, isso aqui é uma loja oficial da HP. Então a gente não tem muito, muita certeza ainda de como vai funcionar. O único cadastro meu que está funcionando como teste AB é esse aqui. Então infelizmente não consigo testar em outros, até fui entrar em outros para ver se ia ter a mesma condição, se não ia. Mas não consegui, ó, esse aqui também não tinha frete grátis. Ele era esse, esse produto aqui ó ah, ele já tava com frete grátis deixa eu pegar um outro aqui que ver? Ah, la Sempre uso esses ah, cara som grande, ó Alto frete grátis Esse aqui que era um caso de um envio Uma caixa de som, vou voltar outra caixinha voltar adicionei tudo ao carrinho vou excluir aquele primeiro produto que eu tinha colocado que ele já tinha um frete grátis a gente vê como fica tá então tá aqui ele jogou o frete grátis então sei porque que aquela da condição da, da, da do negócio da HP não deu o frete grátis eu tirar o 85 Aí o 410 ainda está grátis, tirar os 35 passa a cobrar o frete. Aparentemente é um negócio muito interessante o que está sendo feito, vamos acompanhar aí para ver como é que fica, mas esse é o panorama agora do carrinho. Não sei como é que vão ser as partes de cobrança, a gente vai ter que ficar ligado nisso aí, porque ah, o cliente comprou mim, mas de outro, o meu não era frete grátis, me cobrou o frete, não me cobrou. Não sei como é que eles vão agir nessa, nessa questão, esse produto não tem frete grátis, agora ali ele passa a quando passar de 110, ativa o frete grátis em tudo. Ele vai cobrar de alguém ou ele vai abraçar? Eu acho que ele vai abraçar, tá? Até porque tudo usa mercado de envios. Eu não sei como é que ele vai fazer essa, esse comparativo. Talvez aquele da HP não deu como frete grátis por não ser mercado de envios ou, ou direto. Eles usarem transportador, alguma coisa assim na loja oficial da HP. Pode ser uma possibilidade essa questão, tá? Eu acho que é, que é, que é esse o motivo. Mas o carrinho veio aí para ajudar, eu acredito que para agregar bastante e facilitar, aumentar as vendas, eles estão com uma expectativa muito positiva sobre o carrinho, beleza? Teste ainda, então tá teste A-B muita gente, acho que eles estão vendo como é que vai ser a experiência do usuário, etc. Mas, aparentemente, não, não modifiquem em nada, quer ver? Vamos pegar aqui esse tecladinho aqui que eu quero comprar. Vamos lá, o adicionar ele no meu carrinho de novo fazer o processo como se fosse pelo carrinho para a gente ver a finalização da compra e para me dar trabalho que tem que ocultar um monte de dados lá, lá, lá, lá, lá, lá. colocar para comprar aqui hum, lá, lá, lá, frete expresso, é isso mesmo, o endereço é aquele peripeti, ocultei, vocês não vê ocultei de novo orcutando tudo <coughs> ou seja, o processo de compra não mudou em nada nada, nada, nada com a entrada do carrinho depois que a pessoa clica no concluir é como se ele tivesse clicado no comprar normal então tá aqui certo? então ele não muda em nada Essa, esse processo de compra adicionaram uns mil na frente aqui que eu acho que é a questão da justamente para identificar alguma coisa que uma compra que veio do carrinho, alguma coisa assim, tá? Então, galera, uma novidade interessante, importante, sei que dia 14 aí tá todo mundo falando na questão da reputação, depois eu vou soltar um pouquinho um vídeo da reputação, que eu acho que vale a pena ou não vale a pena eles fazerem, só para não ficar muito extenso, era só para trazer a novidade do, do, do carrinho mesmo, que eu sei que não está aparecendo para todo mundo, beleza? Um grande abraço para vocês, até a próxima aí, a gente vai se falando.